O Diogo é um jovem com 16 anos, com necessidades educativas especiais, está a frequentar o nono ano de escolaridade do ensino básico com um currículo adaptado e está a fazer um estágio de despista profissional num restaurante. Na escola gosta de estar com os colegas e ir à biblioteca usar o computador. Normalmente utiliza a internet para ir ao Facebook, para falar com os amigos. Gosta de colocar fotografias de carros e de caminhões com pequenas frases escritas. E gosta de ir ao YouTube ouvir músicas. Uma vez quando estava a ver as mensagens que tinha no Facebook num computador da biblioteca chamaram para ir embora e com a pressa se de fechar a sua conta antes de sair. Mais tarde na sala de aula, quando foi novamente consultar o Facebook, vi imagens e frases que não tinha sido colocadas por ele, ficou muito admirado e triste e pensou como é que. Alguém teria, teria conseguido entrar na sua conta para lhe fazer aquela maldade. Lembrou-se daquela vez que saiu da biblioteca a correr, quando estava a ver o Facebook e que não a fechou a sua conta. Assustado, explicou à professora o que lhe tinha acontecido e pediu ajuda porque não queria que alguém continuasse a entrar na sua conta, como se fosse ele e colocaram lá coisas diferentes das que ele queria e gostava. A professora acalmou e disse-lhe que a situação se podia resolver, alterando a sua sanha, perguntando-lhe se ele queria ajuda, para isso ele disse que sim, e a professora ajudou a criar uma nova sanha. A professora pediu-lhe para ter cuidado e nunca mais sair de um computador público sem fechar a sua conta para que isto não voltasse a acontecer.